Por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, porque eu não vou te deixar sozinho, eu vou estar aqui com você para te ajudar. Mas o mais importante é você também começar a fazer o envolvimento do pessoal que trabalha junto com você. Então, é, você falar que você vai estar sozinho, provavelmente é que você está puxando muita responsabilidade para cima de você, para cima dos teus ombros e você não, talvez você não esteja sabendo como delegar isso. Então, eu vou te passar mais algumas dicas e a gente vai estar tá junto. Por isso que eu estou fazendo esses, esses vídeos. Sozinho você não vai estar. Outro problema que o pessoal comenta muito é preço de consultoria ou de uma mentoria. Veja, para algumas técnicas, você não vai precisar de nenhuma mentoria, nenhuma consultoria. Você... É, é que junto com o seu pessoal é quem serão os consultores e os mentores. É, Lembre-se, quando, é, quando você começou o seu negócio, você começou a sua empresa, ou você assumiu um departamento, é, você já está com as pessoas lá dentro. O que você tem que fazer é o envolvimento desse pessoal. Então, é, não, você não vai precisar de consultoria. E com esses vídeos que eu estou preparando é, são...